Do you have any o about what you did as president? If you could go back now and change things, is there anything you would change? Anything wish? Anything you wish you hadn't done, with the benefit of hindsight? Eu, eu vou te dizer, tem algumas coisas que eu tenho extrema clareza. Acho que, é, primeiro, por suposto, né, a aliança que me levou à presidência, em que a participação do vice-presidente não era tão relevante, eu não repetiria da mesma forma. Mas uma das questões que eu tentei aqui dizer e que eu acho que era muito, foi muito importante e foi um erro que nós cometemos, eu acho que diz respeito à desoneração fiscal para impedir que a crise chegasse até nós, principalmente porque a desoneração nós tivemos de fazer para empresas. Mas nós não fizemos para uma empresa. Nós jamais privilegiamos... Uma empresa, grande ou pequena ou média, nós fizemos desonerações setoriais. Essas, ficou claro para mim hoje, que foram usadas não para aumentar o investimento na economia, porque qual era o nosso objetivo? Nós tínhamos de impedir que a retração econômica chegasse ao Brasil, aumentando a demanda, investimento e consumo. Eu não faria as desonerações, principalmente aquelas... Para as empresas. And, and what porque is your... eles aumentaram a margem de lucro e não investiram. E é o seu achievement? O que você acha que é a melhor coisa que você fez Eu acho que está na área da educação e da habitação. Na área da educação, foram todos os programas que começaram no Lula e que eu continuei e ampliei os programas que garantiram acesso dos estudantes negros às universidades, dos estudantes pobres às universidades públicas e privadas, todas as bolsas. Eu tenho muito orgulho de ter feito o maior programa habitacional do Brasil até hoje. Nós, fizemos, nós construímos 4 milhões de casas né, populares e não, não criamos nenhuma bolha imobiliária. E eu tenho também muito orgulho do programa Mais Médicos. Na área social, é, eu acredito que a gente tem de se orgulhar, porque nós retiramos... O Brasil seria outro se nós tivéssemos tido a oportunidade de concluir. Já é outro. O Brasil já é outro. Porque nunca antes, na história do meu país, os pobres tinham andado de avião, não tinham acesso à universidade, não tinham acesso à saúde, e tem hoje. E mais do que isso, tem, auto, tem, eu acho, autoestima. Esse país tem de, ele se mostrou ser capaz de ser um grande país. Então, isso eles não tiram de nós. Eles podem tentar aplicar o programa neoliberal deles, mas eles não serão bem-sucedidos. Não serão.